Sim. Novamente Eu estou no Roblox Eu sei, eu sei, eu sei, calma, calma, eu sei, eu sei Então vamos começar a entrar no normal, né? Fala, galera, beleza, aqui falando tudo isso aqui para mais um vídeo canal Agora isso aqui no Animal Friends De novo, de novo? Não lembro Tá, temos aqui um ônibus Indo em uma viagem de campo Ok, hum. nossa, que barulho foi esse? Pronto Nossa, eu nem vi carregando. O que, que é isso? Adorei a transição. Iniciando o servidor. Esperando os outros jogadores. 13 de 12, 5 de 12. Tem tanta gente assim? Quantos escravo? Feito. Agora eu preciso trabalhar mais. Eu só falo assim. Só chega assim no mapa e fala assim. Ah, arruma as coisas é pra mim que eu tô com preguiça hoje, entendeu? Fazer o que Olha oh, oh, oh, como é que já começa o negócio. Olha eu lá atrás. Olha lá. Olha ali. Ah. Mundo estranho. Oh! Tá bom aqui, hein? Cuidado. Não é... Ah. Tá ligando muito pra isso. Oh, até caiu aqui. Ó. Por que, que eu não sou... Aí. Ah, eu não queria, eu falei assim, eu queria ser protagonista, né? Mas agora eu não quero mais, não. Esquece, eu não quero mais, não, tá, jogo? um então, cara de. Bem-vindo! Eu preciso da sua ajuda. Deixa eu errar. Ajudar o um caramba. Caramba, mas que pique, hein? Os blocos caíram, não me diga, não sabia. Tudo que você precisa fazer é fazer, fazer encontrá-los e colocá-los eu... de volta. Boa sorte. Obrigado. Eu não vou fazer nada porque eu... olha quantos operários que eu tenho, olha só. Olha, todo mundo vai, ó. Cadê Carlos Edu? Vai, Carlos Edu. Rodrigo Roxo, vai, vai. Eu sou, eu sou ruivo, com você. Tamo junto. Eu não sou ruivo. Por que, que meu boneco tá ruivo? Não sei, não... nem muito isso. O B eu faço, me escondo na caixa E o C eu agacho Primeiro amigo de Blue 1991 Eu vou, eu vou colocar minha caixa, que isso? Que perú foi esse? Eu acho que na caixa eu me escondo, eu só acho E ok Não encontrado Ah, Carlos Eduardo Você vai morrer, meu? Pô, meu, achei que você era inteligente Caramba, eu paro O, o, o bicho Olha lá, olha, ele é uma massinha Olha ó lá, olha ó, ó. Aí sim, hein eu Gostei da física Olha lá, mais um Quem foi? Foi o Pedro Ness 5.777 foi encontrado. Parabéns! Olha lá, olha lá, olha como é que ele vai. Olha lá, olha lá. Olha isso, olha isso. Que isso, meu. Foi sacana, hein? Olha lá, ó, dá até o pulinho. Eu não posso pular, por que, que você pode pular? Não gostei. Mano, o bicho dá uma... Ele parece que ele leva, mas ele dá um... Dá um passo. Treme tudo. Mas quantas pessoas vão ficar no jogo? Não vai dar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Tirando, foi que eu tenho oito pessoas ainda. Eu acho. Ah, Tem meus escravos aí pra fazer as coisas pra mim? você sei faz Tá, ó. Até que o bicho tá pra lá, pra longe. Ai ah, que susto! Nossa, inteligente, hein? Foi inteligente. Tem que colocar na caixa. Agora o bicho tá ali, ó. Vou deixar um bloco. Vou falar que eu sou útil último. Olha, abre porta. Eu não tenho mão. Não tem dedo. Olha lá. Ah, o Carlos Edu foi encontrado. Mais um? Nossa, os blocos lá, ó. O Dev ter falado, nossa, vocês são tão ruins. Eu vou, eu vou mostrar onde tá os blocos de uma vez só. Eu vou cortar tudo. Pegar um bloco. Só falta dois, só falta dois. Vai, vai, vai. Aê! Nada obrigado, espero que não dá tempo de ler. Ele não deixa, dá mais cinco segundos para gente ler. E agora, em ter a população, a letra essa água tá, pode tá, pode que que esse bicho aí é o que a bala fine verde é a é o irmão da mão, é É, deve ser com certeza. descanse o pouco. Você vai precisar para amanhã. Olha quantas pessoas foram encontradas. Ah, é complicado. Faltam, foram quantas? Não deu tempo. O jogo ele não dá tempo de você ver nada. Ó, ó, ó, ó, ó. lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica o 7 só. Deixa eu jogar Free Fire aqui. Não, Free Fire não. Cadê o PS5? Liga o PS5, cadê o controle aí? Pega o controle aí pro PS5. Cadê o Quem roupa o controle? Nossa, toda vez a mesma coisa. Olha lá, fizeram um... Não gostei. Parece que o Green está acordado. O jogo está doido isso. Acho que, você sabe, acho que ele sabe que você está aí. Mas não, se, não precisa se preocupar. Ele é cego. Tá bom. Como ele pode te pegar, você não pode te ver. Isso é verdade. Aí você tem um ponto. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Agora é o que? Agora é pacote de comida. Food Spec Hold... Tô com medo, o que, que é isso agora? Tô com medo desse bicho que que é isso? Oh louco meu, o que que é isso? oh se ele é cego. então ele deve ter outros sentidos aprimorados né? Porque é, normalmente, quando a pessoa é cega, ela tem os sentidos mais aprimorados dos outros Se o azul já não me pega assim, eu não tô nem aí, eu não tô com pressa Caramba, ninguém achou nenhuma comida? Claro, só tem três Olha, o cara tava com 10, Que isso Aí sim, hein Que louco Adiantou o processo Não, oh, não morre não, você é bom Você conseguiu é de dez? Olha, olha o bicho vindo aí, o bicho bem seco você é Tem quantos? Tem três Esse do... Caramba, quanto Eduardo, é hein né? Caramba, você é louco Tio Carlos Eduardo que foi de base É, e tem esse aqui. Tem o Dudu, sei lá o quê E tem eu, é claro. Cadê <risos> esse Dudu, hein? Ah! Ah, meu. Só então tem eu, eu e esse cara aqui, ó. 22. dois 22. Okay. Coloca essa cai o que... um cara tem coragem Que isso, meu Calma, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, ali, ó Sabia, já sabia, sabia Claro que vou sabia, vou pegar um ali Você não vai deixar, né? Ah, Você tem uma coroa Você nem é príncipe, nem é rei Oxi, não entendi Tá eu falo assim, nossa, vocês são tão ruim Mas tão ruim Que eu vou ajudar vocês Se o verde estiver aqui é um problema porque Não, não tem como eu fugir, porque é um problema É um problema se o verde vier aqui Peguei um Olha lá, cara ali Calma não, não tem nada aqui que você tá fazendo aqui, parceirinho Agora, o primeiro amigo de Blue M Maluco, você tem coragem, hein? Eu não tenho coragem nem de sair dessa caixa aqui. Ah, você bugou? Xéu, xéu. Tem eu e ele. E a primeira fase. A segunda fase. Não, você não vai pegar ele aí, né? Não, calma lá, você não vai pegar ele aí. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Coloquei, coloquei, coloca, coloca, coloca logo aí, pronto. Vai, coloca, coloca, coloca, coloca, vai, vai, vai, vai, vai, maluco. Aê! Boa! Ó, oh, o verde só tinha três dedos. Já é esse aí, tem dois. E o azul não tem nenhum. E nem dente. Tem que fazer um... Isso é uma surpresa. O laranja saiu de soca... Ah! Esse cara é calvo? Olha o tamanho da testa dele. Se for cabelo, ele é calvo. Ó, fica aí esse cara aqui. Quer ver? Mano, ele é veterano 10. Que isso? O cara é profissional. Olha lá, só tem eu e ele aqui. Cadê é o PS5 pra nós jogar? Porque o servidor é brasileiro, não é? Eu vou colocar em inglês, que eu sou o melhor em inglês. Confia. Pode confiar. O que é shop? O que é Vitória? <risos> é. Deixa eu. Aqui, eu da minha cabeça, vou te mostrar aqui, ó. Pronto. Ai, que merda é essa? Hum, porque as aberturas. Ah, ixi. É o roxo. Fusíveis. Mano, não era bloco? Eu tava procurando bloco, agora é fusíveis. Agora parece uma lagartixa. Nada a ver, eu vou colocar a caixa que eu tenho medo. Mano, queria é o cara que tava me ajudando aqui. O que isso aqui, Jesus? Nem sei o que é aquilo ali, nem quero saber. Tá, já temos um. Volta ao 13. Legal. Meio pouquinho. Abre a porta. Olha lá, tem mais um aqui. Perfeito. onde já. Ai, ah, nossa, Mano, esse bicho aí, quero nem testar, arrastando essa mão aí que isso, Mano do céu. O cara é posterior 10, ele é profissional. Caramba, que susto! Ô, louco! Oi, esse barulhinho aí da susto, hein? Que isso, que isso, Parece que alguém se de alimentado laranja. Esse português dos caras é muito incrível, né? Só que eu tenho que, tenho que arrumar. Olha só assim. Se... Que barulho nojento que é esse? Caixa da Amazon, será? Que barulho nojento é esse? O cara tá martelando o chão? Tá rir, fogo. É fogo. O que, que é aquilo ali? Ah não, verde. Ah não. verde não sei pra alterar não. Vamos passar perto dele Ah não, é você. Fazendo barulho. Né? Sabia. Ficou aqui escondido. Esperar o cara pegar os negócios. Você é louco. Oxi, oxe, oxi. Pare de gritar, meu. Ele tá na casa da sua mãe? Que isso? Oxê. Ah, fica gritando. O cara do lado. Vai gritar na casa da tua mãe, maluco. Tá, faltam cinco. E o cara tá aí ainda. Ainda bem que ele tá aqui. Mano. Então eu esqueci de gravar esse vídeo de Amo Friends. E né tivemos um problema hoje oh, te... acho que eu já gravei um vídeo de né, meu friend só que tô com problema não ah, sei lá o que aconteceu mas eu não tô nem aí pra isso eu quero sobreviver falta mais cinco fundíveis cadê o cara o coisinho tem que fazer um usar esse cara que esse cara profissional caramba que susto ah não tira que ele saiu uma hora depois bom galera mais uma par... Entrei em outra partida aqui, meu Mano, aquela lá não dava mais, não. Quer dizer, dava, mas. Como eu sou muito profissional, não dava dano, né? Mano, é complicado passar essas fases. Porque. Por causa verde, bem, o verde ele é muito chato. Do nada. Ele brota, velho. Fazendo... Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Muito chato. Não dá dano. Depois de consertar a minha máquina, eu vou te libertar. Ó, tem esses bagulho aqui. Tive que recomeçar, né? de coisa. Agora eu chamei o Léo Baroni e o noob. Quer dizer, eles apareceram aqui na partida. Foram eles que sobrou. Mano, esse noob é pro, cara. Eu não, eu não entendi. Esse noob é pro. Mano, o cara é veterano 10. Esse noob. Que noob que é esse? Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Ó, oh, o oh, oh, oh, oh, oh. que ele vem passando. Tudo que o noob faz, eu faço também, cara. É a minha regra. Porque o noob é... O noob é pró. E escondemos. E aí, é babão Agora eu tô com o meu noob que é prof, perceba Receba. Ó lá, ó lá. Ele anda agachado, o bicho tem que pegar ele. É incrível. Não sei nem como. Será que... Física que é essa lá, Ó lá, ó, ó Meu Deus Aí ah, o noob que é pro E o noob que é pro Que barulho irritante, né Noob que é pro Não sei que se o noob aqui que é pro Que isso de fazer uma jogada incrível eu não vou saber fazer, vou morrer. Isso é o problema. Ah, meu Deus, que medo, cara. Eita, noob que é pro. Agora, agora você quase. Olha lá, o noob que é pro já tá ali, filho. Eita, sai daqui. Vai, vai. vai. Vou espirrar. Vai, corre. Meu Deus. Sai daí, noob! Ah! Mano, só tem um noob que é pro agora Pô, Barão. você tava até agora, meu Tá vindo bem Será que a gente ia ganhar? Olha lá, faltam 5 Ah, cara, eu vou conseguir esse noob que é pro não Porque ele faz uma jogada incrível O cara deu é um olé no azul babão Não sei nem como como que o cara fez O cara deu um olé Foi incrível O olé que ele deu oh, Ele morreu É... E agora? Mano Temos um probleminha É galera Mano, mentira que o cara morreu é complicado Isso Ah de. Ah meu Bom galera Mano Por quê? O que O que eu fiz eu... Eu... Galera Isso foi, seu... foi o vídeo Obrigado Se vocês tenham gostado Tentei Tentei Muitas vezes Foram três vezes Tentando né, de editor ver quanto tempo De, de vídeo bruto teve. Quase meia hora Quase 40 minutos De vídeo Bruto Tentei, galera. Não consegui, não. Lamento. Olá, Todo mundo morre. Essa pessoa aqui, 68% vai morrer. E o Red vai morrer na última. É incrível, galera. Não consegui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu tenho o seu no Discord. Passa lá. Muito obrigada por assistir até o final. Deixa o like e... Falou!